Eu acho que a gente tem que ter o respeito à vida. Eu não mato insetos, eu não mato nenhum tipo de ser vivo, eu não mato. Nenhum mosquitinho, eu não, não mato. Já matei? Já. Não sou santa, não. Hoje, assim, eu penso que não tem porquê, sabe? Não tem porquê matar um ser vivo que não tá me fazendo nada. Se ele estivesse me ameaçando, seria outra história, sabe? Mas não tá, na maioria das vezes não tá. É só o instinto que a gente tem de pegar e matar. Porque isso é o instinto do ego, tá? Digamos assim, ó, eu sou superior eu vou lá e posso fazer o que eu quiser contigo. É mais ou menos isso que tem por trás do pensamento do instinto de matar. Óbvio que a gente não pensa isso, mas é, é isso. Agora imagina você e uma formiga. A formiga vai te fazer alguma coisa, mas ela vai te fazer te picar. Olha o tamanho entre eu e uma formiguinha que é aqui, ó, na pontinha do meu dedo. É ridículo você querer se comparar a uma formiga. Você tem muito mais poder e muito mais condições do que uma formiga. Então não tem como competir, entende? Então deixa a formiga lá, deixa a formiga viva. Eu dou valor à vida. Thank you.